Portanto, a confiança é algo que vem de dentro de você. E quando você mostra confiança, a outra pessoa vai ser recíproca, também vai começar a confiar em você. Ah, então, comece a mostrar que você quer este relacionamento para outra pessoa, que você quer que ele se torne um bom relacionamento e confie que vai dar certo. Confiança é algo que não se explica. Como eu disse para você agora há pouco, né? um participante meu lá, em meia hora, resolveu um caso, não sei lá de quantos anos, que não se dava bem com a sua Então, a mesma coisa você, confie. Faça as coisas de modo que aconteçam. Faça, acredite que vai acontecer. Confie em você e confie que vai dar certo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.